Fortnite, jogar até ganhar em spoiler. No título, não, mano. Se a gente não sobreviver na plataforma da sorte, não <risos> tem outro lugar que a gente for. Eu vi. Ia... não. Aí a gente deu mole. Que isso? Ah, sim. Que isso? Eu abri um, um, um rolê aqui. Ah não? Ah, bom. Mano, segura aí, tá chegando eu, hein? Não que isso seja Essas grande foram lá coisa. Nossa, caras são coisa. do mundo, mano. chegando, tamo chegando. Vamos morrer todo mundo junto, não morri ainda não. Não, não morri ainda não. A gente vai vingar vocês. Lá. Que vem que, vem, que, vem, que vem. Ó, ó. vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem pá. Boa. Boa. Tem gente pra caralho hein? Ah, sempre tem. Tem um no meu telhado. Ele, ele já tá com arma? Que merda! Mata ele, mata ele, mata ele. Ele caiu. Poxa, você caiu, não? Onde é que você. Achei uma 12. Pega, pega, pega, pega, pega. Me oh, matei. Como? Uma 12. Deixa tu, deixa tu. Ah, finalmente. Ei! Oh, Me de... matou, mano. Do lado, do lado, do lado, ai. do lado, do lado, do lado. Ei, ele vai é indo pra você, luyu luyu luyu Luio. Ei, Lui, Lui, Lui, Lui. Ei eu onde, te, onde você caiu aí? Eu, eu caí, ai, ah, mano. Ah, nossa, eu tinha uma botinha de vida. Ih, o cara me deixou. A maré tá do meu lado. estão construindo, cuidado. Ô Luiz, esse aqui e me salva. Não dá não, velho. Dá sim, mano. Não tem ninguém lá, vai. <risos> Ih, caramba, e caramba. Ai não, mano! Não acredito! Eu não acredito nisso! Já era, cara. Bora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora! Atrás, atrás, mano. Tá errando, Ele tá, tá errando, tá errando, tá errando, tá <risos> errando. Tá errando. Se salva, mano. Se salva, mano. Se salva. Ele lui. tá errando. Vira e faz uma parede. <risos> <risos> Ai, caralho! Nossa, como isso? Os cara me... os cara usa... sei lá véi, como ele sabe que eu tô aqui mano, não tem como não véi, sério mesmo. Véi. É algum tipo de hack essa porra mano, não é possível não velho. Foda desse jogo é que tá cheio de picareta. Uhum. Eu tô aqui na mina também. Peguei uma moita. Posso ser uma moita? Hum. melhor coisa é ser moita Tá chegando o gás Tá chegando o gás? Tá chegando <risos> <risos> Hum, tá chegando o gás gente tem que Nossa! Aonde? Tá tá de... Você. Ah Cara, o pior de tudo é que eu acreditei em você Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, S.O., S.O. É Squad, é Squad. Uh, caramba! É você que tá atirando ou eles que é, estão atirando? É, eu tô atirando. Caramba! Tem é uma esquerda. O tiranamento fica parado. Atordei um? Aê! A... Tô chegando nesse daí Boa! aí mano! Era só ele Será? Eu tinha visto era, um era, que era. Assim que, assim que matou eles caíram Tô ouvindo, tô ouvindo, quem certeza? atirou? Certeza? <risos> eu falei certeza? É outro, é outro, é outro Tá onde? Não sei. Mas esse daqui, assim que atirou, ele, ele morreu na, na hora. Eles estão tirando de onde? Tá atrás de nós. Calma aí. Ó aqui, ó. No O tem uma construção, eles estão lá em cima. Vamos construir por trás. Aí eu vi pulando ali um filho da mãe. Não, não vamos ruxar não, eles devem estar em 4 Mano, chega agora, bora O Luiz morreu mesmo <risos> é, é mano, só vai Não é pra jogar completo <risos> Aí, matei Oh, não começa sem mim não mano Já oh, era, mano. já era era, era, um, era um só Vou trocar as armas tio Oh, mas ele atenção, Esse rifle aí. azul parece ser bom pra caralho. Esse rifle azul. Ele é bom, ele é bom, ele é estilo sniper oh sem yeah. mira. Que isso? Oh, mano. Pega aí, pega aí. Pega aqui, pega aqui esse riflezão. Mas já tá com Com sniper? Não tá? Eu quem, tô quem, com quem tá com sniper azul? Eu tô com uma sniper azul. Ele tem nem... uma besta da hora, velho. Eu tô, um besta ah, é zica, não é? Ah, esse aí. daqui tá vazio. Mano, pe, pega. Ah, eu vou pegar. Quem que atirou? Eu ouvi alguém atirando? Foi você. Foi eu que sem querer. Oh, tá. oh! Safe safe, safe, safe. Corre, corre, corre, corre, corre. Mano, eu posso ser moita, esqueci disso. Ah caramba, tá. Eu tava agachado, por isso que eu tava devagar. Yeah. Não! Aqui, não. Não, não, não, não. aqui, aqui, aqui, aqui. Eu vi, hein? Será que era? No 120. Quem é de, ser de vida? Cadê vocês? Eu tô com 87. Ó, oh, pessoal, pessoal. Eu tenho, eu tenho 10 mandados. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pô, calma Aonde tem gente. Calma, calma, calma. Vou soltar uns rolê pra vocês aqui. Fica, fica de olho aí em volta. Pega aí, pega aí alguém. Tá porra. Ó, oh, alguém mais... Peguei, do... pega o que? Alguém pega aqui. Fechou? Fechou, peguei, tijolo. Quem precisa de bola Meu. De que? De AR. Qual que é AR? É, é mentira, o ele caiu, ele parou. Oi? Oi, tá morreu. Trono. Ah, é o Luiz que tá, tá, tá falando? cara <risos> Eu achei que era o Joe Onde, que, onde que, que tá os inimigos? aqui é bala de que, ô, Henry? Eu? Dessa daí? Tem de 12? Tem de tudo oh, não. Mano, ah, é sério. Espingarda Preciso de uma de espingarda Ó, oh, toma aqui também Vamos Do... fechando pra safe de, com calma, gente Vamos fechando pra safe com calma Valeu Tá, fechou Mano, sério, eu fui pegando o loot dos malucos e esqueci, só fui pegando, entendeu? Tô com 5 bandagens Eu tenho 10, eu tenho 10 Eu tenho uma moita <risos> Mara, eu vou tirar a moita <risos> Isso daí vale mais que tudo que a gente tem Cuidado, gente. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ene, ene, ene, não Atira não, atira não Ó, tá subindo não, alguém não. nele nossa, eles vão tretar, eles vão tretar. Não, primeiro... Eles vão tretar. Primeiro eu vou pro Primeiro deixa, eu vou pro safe. Deixa, deixa, deixa, deixa. Pra... Primeiro eu vou pro safe. Pra direita, pra direita. Vem pra cá, hein. Ei, você tá em... Ah, tá, tá. Beleza. Tá certo. Uh, ah, os dois querendo me... Ó, oh, vou morrer agora. Não, caramba. Tô vendo o que tá acontecendo lá, mano. Os caras vão ficar no choque e vão correr pra cá. Ah! Uh! Foi, mano. Oh yeah, uh! oh yeah Foi mano Vai ter ninguém chegando, fica vendo Ali ó, ali ó 30, no 30, eles no trinta Eles estão no L Onde vocês estão? vamos ficar juntos Eu tô numa árvore aqui. aqui Onde vocês estão? Eu posso virar moita? Ó, eles não épadem nós, hein Eles é. não em nós não não, não, não, não, agacha ah, não, fica pulando, não. alguém tá com... Não fica travando não, velho. Vamos pra safe, vamos mais pra dentro, vamos mais pra dentro. Não fica esperando não, gente, vamos, vamos sair daqui logo. Vem, vem, vem, deixa eles aí se fudendo. Tá, bora. Ah, aqui ó, ó, tá. S.E. Tô vendo, tô vendo, em cima do galpão. Tá uhum. mirando em você, tá mirando em você. Acertei um. Oh, nice. nice, nice, nice, nice. Eu assim? não tô vendo não, não tô vendo não. Caramba! Mano. Tô mirando em você, Michel, tô mirando em você. Os dois. Som, som. Uhul! Oh yeah! Eu tô vendo, eu tô vendo, tô vendo. Subiu, você subiu, Henry? Eu subi. Você foi Ah, merda, eu morri. Três em cima de mim, mano. Eu já volto aí. É. Cuidado, entende, se você quiser sair daí, mano... Embaixo ah não, embaixo. Não dá pra sair não, mano. Se a gente não enfrentar os caras agora, vai ter que enfrentar alguma hora. Vaza da AJ, vaza da AJ. É, mas pra safe, não pro gás. Ó, <risos> oh, tá na sua esquerda eles, tá vendo aquela construção acrescadona? Aí tinha uma árvore no meio do caminho. Mano, tá tirando muito esse rolê. Alcancei ah, ele, alcancei ele. Não na água! Fula, fala, fala, fala, fala, fala, fula, fala, fala, fala. Exaltadura, se tiver, exaltadura. Não, calma, calma aí. O gasto tá vindo ainda. É que daqui a pouco vai começar a diminuir de 2 em 2. Tiro foi em você, hein. Tá na, sua, tá na sua esquerda. Corre, corre, corre. Deixa eu construir, corre, corre. corre. Agora vai ser de 2 em 2, tá ligado? Constrói uma casinha em volta. Pra... segura, segura. Segura. Segura uma casa, segura. Ó, oh, tá vindo, hein. Os otadores, os otadores, os otadores. Mas essa é uma bela de uma casa. Só os engenheiros é aqui. É, eles destruídos dá pra. Tem, tem outra atrás, né? Vaza, agora vaza. Aí, ó, aquela. Tem sete vivos. Mano, escutei alguma coisa, hein? Mano, pega essa montanha. Fica em cima dela. Constrói o ao contrário agora, pra não conseguir subir Não, atrás, atrás Volta, volta, volta, volta, volta Aí, vai munição É, vou isso. <risos> é ou isso É porque aí ele consegue construir, se você faz ao contrário Ele não, não é, os caras se confundem já te Mas boa, eu, eu farei um fortezinho mais perto aí do nosso Ali, ali, ali, tem construção aí Olha o cara, aí. mano tem jump, jump, tem Ele deu, pulou. Vai lá e pulou, só pra zoar. Constrói um chão até o outro lado. Esse não atende vai lá e pulou. vai pra safe. Nossa, pensar que o cara tava na safe. Você já tá, você já tá, não precisa pular não, mano. Se quiser. Airdrop ali. Eu faria uma base aí no rolê. Bem, bem aí. Se você precisar, você... Pula e vai embora. Só a direita tem nele, eu acho. Traz essa árvore aí. Tem um airdrop, <risos> Boa. Dá pra, dá pra editar? Aperta G. Ou é não. Assim fica aí, fica aí. Senhor. Tem um airdrop aí, mano. Vê não, se não tem bazuca nele. Mas... Corre, corre, oh, corre, não. corre. arriscado. Não, tá não é, mano? Não tem ninguém aí, tem quatro uhum. só, mano. É você mais três e aquela equipe lá atrás. Não vai ter ninguém, não. Mano. Os caras tá aqui na frente, os caras tá aqui. Tá mesmo? Eu acho que sim. Mano, acho que eles estão lá embaixo. Mano, é olha o gás, o gás. Pega, o gás, pega o gás. logo esse rolê. E some. Pega aí, vamos você, nem. É aí né? ah, aí, essa bolinha, pega essa bolinha. Essa bolinha é uma base que você taca no chão e ela se forma em você. Só que não taca agora, não taca agora Mano, é perfeito Fechou em você esse rolê, faz agora Calma, calma, porque Só que o do Jump, faz perto do Jump É verdade, não, não, o Jump tá fora Ele vai ficar fora Não, o Jump tá dentro, o Jump tá dentro Será? Tá dentro, pô Não, ele, não ele tá, ele, tá, ele, tá não, não tá Mano, ele, ele, fica, ele, ele, ele, fica ele, com esse rolê na mão, deu bosta, ele, taca ele, ele, ele, O foda é que, tá ele, é que é um squad, né mano, Você tem armadilha aí? Não, não, não é mais tem, squad tem, não, tem mais duas pessoas Falso o tem uma armadilha ali Tem mais duas Mano, faz uma base, põe a armadilha. E aí você tá com esse rolê no meio que você tá lá em cima. Porque são três, é um squad só, mano. Vai ser difícil não, pegar não. os três de uma vez. É o Joy, mas eu dois. faço no meu, no meu pé. Aqui. Ah, é verdade. Isso, isso. Olha em volta. Caramba, você ficou embaixo! Aperta é. pra cima e é G. Dá pra editar? Abre aí, Irlanda, Vou rolei pra você. Boa. Aí, ó. Faz uma ar... Abre uma porta, abre a porta e faz a armadilha embaixo. Abre, abre essa porta só. Deixa, Deixa eles entrarem. Eu fiquei esperando. <risos> aí tem que sair do pula-pula, mano. No meio, no meio. Fica no meio. Nice, nice. Fica aí, fica aí, fica aí só. Ô, oh, você tá escutando o tiro, mano? Eu tô. Será tem que... dois negros por si. Será que... Nossa, mano, dá pra você ganhar. Localiza, localiza. Manda pra M4 mesmo. Tentando atirar em você, eu acho, hein. Vai fechar mais ainda agora, o gás. Manda pra M4, fica vendo os cabelos. Só tem mais um, só tem mais um só tem mais, mais, M4. mais um, só tem mais um. Só tem mais um. Eu não acredito, cara. Abre essa porta aí de baixo. Vai ser é engraçado. Mano. Abre essa porta aí de baixo. Ah, não, não, não. não vendo isso. Isso, é, é bo... é, deixa ele ir, deixa ele ir. Ele vai ir e você mata. Mano, eu não, não tô vendo isso. Caramba, eu acho que ela é. Mano, é ali embaixo. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. É, ele passou por aí, mas é lá embaixo, mano. Ele foi pro airdrop. Olha o airdrop à sua direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, aí, ó. Essa é. fumacinha que vai cair airdrop, olha pra cima. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Mete bola, né? mete bola. Tem, tem metralhadora? Ah, mano, mano. metralhadora, metralhadora, mano. Vai ser muito, vai ter que ser muito rápido. Né? Vai... Cadê esse sniper? Cadê esse sniper? Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Tá dando muito a cabeça. Mano, mano. melhor tirar essa mina aí. Ver. O cara vai te pegar e você não vai ver. É, verdade. Tá dando muita cabeça, mano. Aí, aí! Ah, nossa tá ah. Tava mostrando muito. Ah, foi mal, mano. É que eu tinha sniper, ele tinha um sniper melhor. Caralho, ficou com 14 de, de vida, segundo. Ele ficou com 14 de vida. vida. Caralho, não podia sair por alguns minutinhos os caras já estavam na final, mano. Ih, alguém, alguém passou você aí. <risos>